O que são NFTs? Bom, basicamente NFT nada mais é do que uma obra de arte digital. Então tá vendo essa obra aqui em cima, cara? Basicamente é uma obra de arte digital do Neymar, uma NFT do Neymar, que cara, ele pagou tipo assim um milhão de dólares. Mas beleza, você vai se perguntar, por que que custa tanto cara? Mano, é arte, velho. Arte a gente define o quanto custa. Cara, a mesma coisa, essa obra de arte aqui que chama Conceito Espacial, ela é do Lúcio Fontana, então cara, pra mim isso aqui é uma obra de arte nada a ver, super feia, mas pagaram um milhão e meio de dólares por ela. Então, cara, arte a gente não entende por que vale tanto, mas vale, porque as pessoas ricas pagam pra poder colecionar e, enfim, decorar é basicamente isso, e até muitas usam pra ostentar e tudo mais. E, cara, os NFTs são mais bonitos que muitas artes normais da vida real, por exemplo, e além disso tem vantagens, e é por isso que eu sou tão entusiasta aí no mundo dos NFTs. Por exemplo, essa obra de arte aqui do Neymar te dá acesso a shows, eventos, festas, então não é só um desenho que ele tem, tá ligado? E ter acesso a várias vantagens, festas exclusivas dos famosos e tudo mais. Além de ter um hype em cima dela, né? Então realmente mostra que você é top, mostra que você tá ostentando realmente ali, mostra que você é rico. E tem muitas NFTs também, essas obras de arte digital, que ajudam instituições de caridade. Então em vez de você comprar uma obra de arte normal, que você só tá gastando e não ajuda nada, você pode comprar uma obra de arte digital, uma NFT, que uma parte do dinheiro que você gastou naquela obra de arte vai pra instituições de caridade que ajudam animais de rua, por exemplo. E no vídeo de hoje, então, eu vou mostrar pra vocês, exclusivo aqui no YouTube, nenhum canal falou disso ainda, as 10 maiores coleções de NFTs exclusivas do Brasil, ou seja, artistas brasileiros, projetos brasileiros. Então, se inscreve se você for novo, deixa o like e vamos lá! Bom, galera, em décimo lugar temos a coleção vira lata Futebol Clube. Essa coleção mistura vira-latas, que a gente vê em todas as ruas do Brasil, infelizmente, né? E também a maior paixão brasileira, que é o futebol. Então, misturando isso, eles conseguem arrecadar dinheiro pra estar tá ajudando diretamente em projetos sociais ligados ao esporte tá? Então a parte do dinheiro arrecadado Com a venda dos NFTs, eles ajudam Associações, por exemplo, de futebol para pessoas de rua, pessoas carentes E tudo mais. E ela fica aqui em décimo lugar Cara, porque são 20 itens e 17 Pessoas são donos aqui dos NFTs O preço mais barato tá 0.01 Ethereum e foi arrecadado já 0.17 Ethereum. E aqui vocês podem ver a coleção Achei bem bonita. São os vira-latas Aí vestidos de personagens famosos Do futebol brasileiro, como Fernandão Didico, Rogério Ceni, Gabigol Ronaldinho, Ronaldo, Cássio Menino Ney, Rainha Marta, enfim vários aí, Pelé, é uma coleção bem bacana inclusive é uma das coleções que eu mais acho que tem potencial e eu tenho inclusive um dos NFTs dessa coleção e cara, eu acho que ela pode valorizar muito ainda, até porque eles têm aqui o TikTok deles com 2.921 seguidores vários vídeos viralizados e eles estão pra lançar mais NFTs na coleção como por exemplo, Davi Luiz, Daverson Fred, é, Gabriel Jesus Teu Neto, então eu acho que tem muito potencial aí com essa nova leva é, de NFTs né a segunda edição deles aqui eu acho que tem muito potencial em nono lugar galera eu trouxe para vocês os NFTs Lazy Cap tá são 45 itens aí com 20 donos preço de 0.05 Ethereum mas de qualquer maneira resolvi trazer aqui para vocês porque cara são capivaras é um animal típico aqui brasileiro e eu achei muito bonito a arte aqui deles então assim ainda tem muito a explorar essa coleção vocês podem ver que ainda tá pequeno aqui no TikTok 372 seguidores então é uma coleção ainda mais iniciante aqui da nossa lista mas cara, ela pode, ela pode ser muito promissora ainda por estar bem no início, tá? Em oitavo lugar, galera, trouxe para vocês a coleção BJJ Punks, né? Brasilian Jiu-Jitsu Punks. Então, cara, basicamente são 26 itens, tem 16 donos. Mas por que que eu trouxe aqui numa posição boa aqui? Porque basicamente o floor price dela é mais caro, 0.44 Ethereum cada NFT, e já transacionaram 5.9 Ethereum, é bem alto, é uma das maiores transações aí que tem no vídeo de hoje, tá? E basicamente, cara, são NFTs inspirados aí nos CryptoPunks, tá? Pra quem não conhece os CryptoPunks, foi Tipo assim, eu acho que a primeira coleção NFT do mundo Cara, já são 853 mil Ethereums transacionados, são 10 mil Itens com 3.400 donos Cara, o mais baratinho aqui agora Tá tipo 28 Ethereums, é, é muito Cara essa coleção, muito hypada Vocês já devem ter visto vários famosos com essa coleção E por isso então que eu acho que É bem legal essa coleção aqui brasileira de Jiu Jitsu E cara, basicamente são personagens do Jiu Jitsu brasileiro, tipo o Charles Oliveira O Ronaldo Jacaré, são pessoas que existem Na vida real aqui, por isso que cara, pode Dar bom essa coleção aqui, imagina um dos caras ali que luta, pega um NFT desse, vai hypar muito, né? Além disso, os criadores ali do Jiu-Jitsu Punks são os mesmos criadores dessa outra coleção, Anime Punks, que é uma coleção que tem já mil itens e 326 donos, já com 126 Ethereum transacionados, ou seja, já é uma coleção muito maior. E por seus mesmos donos, cara, pode ser que dê bom, né? Se eles criaram essa daqui e deu bom, a outra também pode dar. Em sétimo lugar, galera, eu trouxe pra vocês a coleção Gang Pig, mano. Basicamente, a Gang Pig é uma coleção de NFTs colecionáveis, feitos à mão, tá? E 50% dos valores arrecadados serão destinados a instituições que ajudam os animais abandonados. Então, isso é muito legal. Eu curto muito NFTs aí que tem esse propósito maior. E são aí 56 itens com 21 donos, preço aí de 0.003 Ethereum com 0.12 Ethereum já transacionados. Tá, é uma arte que eu achei bem bonita. Tá, achei bem legal aqui. E, cara, também é um projeto que ainda tem poucos seguidores, então... eu acho que quando o projeto ainda tem poucos seguidores, tem muito potencial, né? Porque começando a ter mais seguidores, começa a ter mais vendas e mais hype. Em sexto lugar, galera, o projeto Capibaras, né? Ou Capibar Ads. Tá bom? Basicamente esse ETS aqui seria de Ethereum. E mano, é uma coleção também de capivaras, que é um animal tradicional brasileiro. São 67 itens por enquanto, com 31 donos. O preço mais baixo de 0.005 Ethereum, com 0.16 Ethereum já transicionados. É um estilo de arte sim que eu acho bem bacana, tá? E cara, o mais bacana aqui dessa coleção, que tinha que aparecer na lista realmente, é por causa do criador da coleção. Mano, o criador chama Bit Breno. E ele tem 477.500 seguidores no TikTok. De todas as coleções aqui, é a que tem mais mais seguidores aí, o criador, tá bom? Então ele é um cara que trabalha com hype, né? Então ele trabalha já com tênis, com outfit, tá ligado? Então ele já tem essa pegada hypada, essa pegada ostentação aqui nos tênis caros e tudo mais, e aí vocês podem ver, ele que criou essa coleção. Então eu acho, cara, que essa coleção tem muito potencial, esse cara aqui é famoso, tá ligado? Então imagina, ele divulgando aí né, o projeto dele, cada vez lançando mais artes, cada vez divulgando mais, e ficando cada vez mais famoso, isso aqui tende a se valorizar no futuro, certo? Em quinto lugar, galera, agora chegando no top Top 5 Coleção MacDog Club Cara, basicamente essa coleção é bem legal Porque a missão deles é cumprida Quando você olha com mais responsabilidade e cuidado Com os cachorros de rua E sempre carregando um pouco de comida com você Sim, isso é coisa de Bulldog Então basicamente, cara, a missão aqui deles É mostrar que, cara, cachorros tipo Bulldog Sei lá, cachorros que são considerados mais agressivos Pitbull e tudo mais Cara, não são mais agressivos Tudo depende de como você cuida deles Essa é a missão deles Eu Achei bem legal, tá ligado? Então eles querem tanto ajudar, né? Eles querem ajudar, né? animais necessitados e também passar né mano, essa visão de que qualquer cachorro é bom depende do dono, se o dono cuidar bem, o cachorro vai ser do bem cara se o dono cuidar mal, o cachorro vai acabar sendo mais agressivo, então eles querem passar esse intuito aqui, que qualquer cachorro pode ser bonzinho, basta a gente cuidar bem deles, e mano, as artes deles são sensacionais aqui, uma das minhas preferidas da lista, e cara, são 631 itens com 64 donos já o preço mais baixo é de 0.003 ethereum e 0.34 já ethereum foram transacionados, e eles estão fazendo uma marketing muito legal, fechando com vários influenciadores, por exemplo o Reinvestidor, que é um grande influenciador aí da área de investimentos e eu acredito que isso então a longo prazo vai fazer a coleção ser muito hypada muito potencial de divulgação, de marketing e de valorização. Em quarto lugar galera, a coleção The Ox Club mano, basicamente 156 itens com 85 donos 0.01 o preço básico e 0.47 ETH já foram transacionados. E é bem legal que essa coleção é a primeira coleção de bois coloridos do Brasil demonstrando a essência brasileira e a proposta deles beneficente, é que 30% da arrecadação é para hospitais de câncer e doação de alimentos não perecíveis, cara, mais um tipo de coleção que eu gosto muito, né, onde tem uma ajuda beneficente por trás, e nesse caso aqui, é para hospitais de câncer e doação de alimentos não perecíveis. Também é uma das principais artes, uma das artes mais bonitas na nossa lista, tá? Também é um NFT que faz parte dos que eu tenho na minha lista, e eu acho muito legal que eles têm uma certa parceria aí com a coleção Cachorro Caramelo, que a gente ainda vai ver na lista, tá bom? Sem spoilers aí, mas basicamente eu acho que isso faz a coleção valorizar muito. Então aqui a gente tem o cachorro caramelo e também o boi caramelo. Chegamos agora no top 3, galera, coleção Ducks Club, mano. Essa coleção são 237 itens com 103 donos, o preço mais básico é de 0.016 Ethereum e 2.7 já Eternos transacionados. Também é uma das coleções de longe mais bonitas da lista, são vários patos, aí é esse nome Ducks, né? E também é um dos que eu tenho aqui na minha lista particular, beleza? E o mais sensacional aqui dessa coleção é que é desenvolvida aqui pela Ducks Steam cara, que é um maluco aqui, que ele tem 128.5 mil seguidores no TikTok, 1.9 milhões de curtidas ele posta vários das artes aqui então, cara, é muito hypado, tende a crescer muito essa coleção, na minha opinião porque essa coleção aqui é a segunda com mais seguidores no TikTok, isso, mano, eu acho que a longo prazo vai hypar muito ainda, tá ligado? quanto mais cresce aí, mais pode ser hypada essa coleção, então eu acho que tem muito potencial ainda de valorização em segundo lugar, galera, temos a coleção Board Ape Soccer Fan cara, são 2 mil itens com 200 39 donos, o preço básico de 0.001 Ethereum e 0.33 já volume transacionados. Cara, no site deles você consegue pegar mais barato e basicamente o preço vai aumentando aí de acordo com a quantidade dos itens aqui. Começou de 0 a 2 mil por 2 Matic e vai aumentando, vai ser 5 Matic, depois 10 Matic e depois 15 Matic. Ou seja, ao longo do tempo a coleção vai ficar cada vez mais cara e aqui no site deles está mostrando aqui isso, ok? E, cara, é uma coleção bem legal, porque é inspirado no Broad Ape. Para quem não sabe é os Broad Apes, mano, Broad Apes é uma das maiores coleções aí também de NFTs do mundo. É a coleção do Neymar que a gente falou no começo do vídeo. Tá? Então são diversos macacos aí, muito estilosos, onde basicamente o preço mais barato hoje em dia é 69 Ethereum. Cara, é muito grande isso. 415 mil Ethereum já foram transacionados, são 6.400 donos. é então, uma das principais coleções de NFTs do mundo, diversos famosos tem. E eles se inspiraram nela, né? Basicamente pegaram e colocaram camisas de futebol. Então, cara, achei muito legal isso. Tem do Liverpool, Bayern, Manchester, São Paulo, enfim, diversos times aí. E basicamente, cara, a comunidade brasileira abraçou muito esse projeto certo? E em primeiríssimo lugar galera, disparado na nossa lista coleção Cachorro Caramelo NFT. Cara, simplesmente de 10 mil itens são 834 donos, com preço barato aí de 0.025 Ethereum e 35 já Ethereum transacionados. De longe, maior de todos da lista brasileira, galera. Basicamente essa coleção aqui, eles buscam ajudar animais abandonados. Então já tem inclusive vários vídeos deles mostrando isso. E cara, é a coleção mais bonitinha de todos. Eles pegaram aqui o vira-lata caramelo, que é o cachorro mais tradicional brasileiro. E colocaram elementos brasileiros, como óculos Juliette, capacete de motorista, corte blindado camisa de time e muito mais, então tá fazendo muito sucesso essa coleção, com certeza, pela arte, ser é da hora, e por essa ajuda que eles têm, né mano, aos animais abandonados, então tem vários vídeos aqui eles ajudando, eles fazem doações aí já, de rações, dinheiro, enfim, ajudam aí realmente os cachorrinhos abandonados em necessidade, e tem muita gente apoiando aí, cara, basicamente 65.4 mil seguidores, 454 mil curtidas, então de longe é a maior coleção, eles não estão me pagando nada para falar isso, mas realmente é a principal coleção brasileira, e aqui ainda tem mais potencial pra continuar crescendo e continuar no top 1. Então já tem um cachorrinho desse aqui na minha coleção, fechou? E basicamente, galera, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Eu acho que o principal vídeo brasileiro com coleções de NFT e eu espero que vocês tenham gostado. Mas pra finalizar, eu tenho que deixar bem claro que esse vídeo não é uma dica de investimento porque, cara, NFT é uma arte, então é altamente especulativo, mano. Pode ser que valorize muito aí uma obra de arte, um NFT, assim como pode ser que não vale nada depois de um tempo. Então assim, galera, só invista num NFT um dinheiro que você possa perder Mano, porque nada mais é que uma obra de arte É algo que você tem que comprar ali Pra você ter como arte, mano Pra você ter como foto de perfil E pra você poder ajudar uma causa por trás Então, cara, não é um investimento, tá ligado? Pode se tornar um investimento que valoriza, pode Mas o intuito em si não é isso O intuito é muito maior que esse E eu espero que vocês tenham entendido no vídeo de hoje, tá certo? Mas é isso, vou ficando por aqui Valeus, até mais!